Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo uh, ao vivo. Eh, eh, nós vamos ficar permanentemente com o vídeo na, na nossa videoteca do YouTube, né? Do YouTube mas você vai nos assistir ao vivo no Facebook. Então, por favor, chamem aí tua tribo, porque, como sempre, o país está passando por uma situação muito grave e a gente tem muita coisa para comentar. Chamem aí seus amigos, seus parentes, Vamos formar uma rede aí para ver. Se inscreva no YouTube, né? siga nosso perfil no Instagram. Nós também estamos no Twitter, é só seguir a gente no Twitter, porque está sempre pingando as informações. A gente está trabalhando, informando vocês o dia inteiro. Temos um boletim diário que, no fim da tarde, é enviado pelo Whatsapp, pelo Whatsapp. Então, se você se interessa em receber esse boletim pelo Whatsapp, é só se inscrever lá. Tem a instrução direitinho, né onde está tá escrito lá, apoie. Né, você também tem as instruções para poder receber o boletim ou por e-mail, ou por whatsapp, como você preferir. E você já deve também ter percebido que estamos fazendo uma campanha uma campanha de assinatura solidária. O que é isso? O que é isso? É, nós estamos buscando a sustentação do nosso projeto. É um projeto que não vive de publicidade, nem de verbas de governo, nem de verbas é, federais ou, ou privadas. Né? É um projeto que se auto sustenta com os seus apoiadores. Quem manda no Diálogo do Sul são vocês, que, que, nos, que nos apoiam, que nos assistem, e que dão um dinheirinho todo mês para a gente bancar os custos, que são muito altos. Quando você vê assim, parece brincadeira de internet e tal, né? mas olha, nós estamos fazendo um jornalismo sério com profissionais altamente qualificados e isso se sustenta somente com o apoio de vocês. Aí entra no catarse, o Catarse é só você se inscrever no catarse e colaborar com 15, 20, 30, quanto tu couber no seu bolso. Mesma coisa, você, se não for pelo catarse, pode ser pelo PayPal, o né, seu cartão de crédito, ou depósito direto na sua na conta bancária transferência direta de conta bancária para a conta bancária. Precisamos do seu apoio para continuar. Olha, gente, realmente a situação, em vez de melhorar, ela fica cada dia pior. Agora eu fico aí preocupado, e aliás, eu estou preocupado vendo a reação da, da mídia e, e outras pessoas, inclusive os políticos, né? pelo fato do, do, do governo aí ter, o Mercosul, né? o Mercosul ter assinado um acordo com a União Europeia. O pessoal tem memória curta, né? Como eu sou, além de jornalista, sou historiador, né? Eu gosto de, sempre que dou uma notícia, colocar ela dentro do contexto. Isso é que faz a nossa diferença. Que, mesmo é o seguinte, esse negócio aí de, de união do Mercosul com a União Europeia, que é de um acordo de livre comércio entre os dois blocos, isso começou com o Fernando Henrique Cardoso, avançou com o Lula e foi fechado ao comitê. Esse aí só assinou, agora foi só assinado. Veja que é, é uma sucessão de governos neoliberais que fecharam esse acordo. Macri na, na Argentina, o, o, o, o Paraguaio lá, que é um. Contrabandista, né? Ele é, é o maior contrabandista de cigarro para o Brasil. É um é cara que está na presidência da República do Paraguai. Então, é, o governo o, de ocupação atual, né? O governo de ocupação militar, com o Bolsonaro aí só fez assinar. E, e eu me pergunto, né? quando ele era deputado, ele era contra. Né? Como membro do movimento, que é o, o movimento do Steve Bannon, né? você pode, a gente pode chamar, é uma internacional do fascismo. Está né? reunindo a ultradireita a europeia com Trump né e, e o movimento, tem como objetivo destruir a União Europeia. Então, como é que o cara agora assina e aplaude um acordo com a União Europeia se ele quer destruir a União Europeia? É coisa. São muitas incongruências aí. Né? Eu sou que é isso. É um governo sem rumo, né? é? isso, um governo sem rumo, não né? mas e isso não, não vai não é coisa para começar agora né? isso tem que ser aprovado pelos parlamentos dos países do Mercosul do, parlamento do Uruguai do Paraguai, da Argentina e do Brasil aí né? tem que ser aprovado também pelos parlamentos da União Europeia isso pode levar muitos anos mas quando eu vi a com ah, os aplaudos, a alegria dessa gente, né? eu lembrei de um grande campeão brasileiro de peso leve, o boxeador Eder Joffre. Olha, o maior líder, né? idolatrado, o maior líder que a gente teve no boxe brasileiro. E era peso leve. Depois que ele terminou a carreira, ele fez uma academia e formou um montão de gente. Quem gosta de boxe sabe quem é Eder Jofre. Então, eu fico imaginando uma luta do Eder Jofre, nosso campeão mundial de peso leve, né, com o campeão japonês de sumô. Né? Para ser lutador de sumô, por... Precisa ter mais de 100 quilos, né? Na primeira trombada, assim, o, o, o, o, o, o sumô engoleria o Edel Jones pelo umbigo, <risos> né? Foi aquele cara assim... Uma vez, peguei um, um, um avião e, e tinha um cara de, de sumô, eles ocupavam aquele banco que a gente vai três, né? Ele, Sozinho ocupava o lugar de três. Então, aí, a, a, fechar um acordo com a União Europeia é travar uma luta de peso leve com peso ultra pesado. O lutador dissumou. De deu para entender? Para lidar com coisa grande, você tem que ser grande, não pode pensar, Não só pensar que é grande, tem que ser grande mesmo. E país só é grande e respeitado se ele é soberano. Então, veja, oxa, a Europa levou muitos anos para conseguir costurar esse esse conjunto, né? que é a União Europeia, com Parlamento, moeda comum e é, é, União... É... Mas a Europa é forte na agricultura e essa União Europeia funciona porque a divisão de trabalho lá é bem feita, desde a Idade Média, né? e a agricultura é sustentada pelos governos. Veja que os Estados Unidos vive brigando com a União Europeia na, na concorrência do, do, dos produtos agrícolas, porque é, é, é desigual. Né? Os Estados Unidos, que é quem mais dá subsídio para a sua própria agricultura, é, briga com a Europa porque quer que ela não ponha subsídio para a agricultura e também força o Brasil a não pôr subsídio na, na agricultura. É? E, e, e, na história do milho, por exemplo, é? o, a história do milho, vale o parênteses porque ajuda você a compreender a questão da, da, da aliança com a, a União Europeia. O... Produtores de milho, na safra 17, 18, 18 19, né? o lucro dos produtores de milho foi inteiramente, né? inteiramente fruto do subsídio. Não tivesse o um governo bancado, eles não teriam ganho um centavo. E como a China deixou de, de Comprar milho em represália e, e produtos do milho, que é o etanol principalmente, por, em represália à guerra comercial que o Trump declarou. Né? Então, a China é muito esperta, ah, pode ser que é guerra, não né? então, deixou de comprar milho <risos> e outros produtos agrícolas, ferindo ali, atingindo diretamente os produtores que são os eleitores do Trump. Então, o que, que o Trump consegue? Como é que ele se saiu dessa? Vendendo o excedente para o Brasil. Acordo que o Bolsonaro fez lá. <risos> Vendeu o milho excedente, o álcool excedente, então, o Brasil está cobrando tudo. E em prejuízo dos nossos produtores que têm que pagar imposto. Isso, e perde um pouco. Tudo isso livre de imposto. Hein? Tudo isso livre de tática. Salvou. Os Estados Unidos, livre de taxa, né? e ferrou os nossos produtores, que têm que pagar imposto, taxa e e de outras coisas, que o custo Brasil, né? o famoso custo Brasil, que encarece todo o produto que a gente vai produzir. Então, como é que nós vamos competir com a União Europeia? Vai acabar com a indústria do leite aqui. Nós não podemos competir com o leite que eles podem mandar para cá. Você vai no supermercado, você compra manteiga francesa, mais barata que a manteiga brasileira. <risos> né? Então, é, é, é uma coisa de louco. Você, sem ter o teu país estruturado né? e governado soberanamente, Fazer um acordo desse é voltar ao tempo de colônia. Quer dizer, nós só vamos produzir aquilo que eles quiserem, aquilo que for conveniente para eles e nunca, jamais, aquilo que for conveniente para nós. É assim de simples. Nós já estamos indo por esse caminho desde, desde Rio, Fernando Henrique Cardoso, né? eu diria desde D. João VI, né? o, né? país monoprodutor agrícola. Exportador. Né? Tá então, produzindo soja, milho, algodão, cana, né? um mar de cana a perder de vista por todo o país. Tudo para exportação. Tudo para exportação. A mesma coisa acontece com o minério. Né? Exporta minério de ferro para a China, compra trilho, destruindo. Por quê? Porque destruíram a nossa indústria siderúrgica como destruíram a nossa indústria naval, os estaleiros, né? como agora estão destruindo um por um. Né? Primeiro, eles estão atomizando, dividiram a Petrobras em mil pedaços, né? como eles fizeram com a Eletrobras. Dividem mil pedaços e vendem por pedaços, né? vendendo a Petrobras até que sobra só a empresa e aí também se desfaz dela é isso que nós estamos vendo, como é que nós vamos competir com a agricultura. A grande parte das máquinas, dos automóveis fabricados aqui, são de empresas europeias. Uma boa parte aí, as empresas alemãs que fabricam BMW, né? outra fabrica a volkswagen outra é a mercedes né? os franceses né que tem a, a renault a, e, e que, que, citroën né e peugeot né? os carros franceses que tem aí no, no, no mercado e gente o que, que vai acontecer com com as fábricas que estão aqui elas vão competir com ah, elas? Como é que é? Como é que fica? A divisão de trabalho vai ser decidida por eles. Aliás, já é, né? Nenhuma dessas fábricas aí, vê a Ford fechou uma fábrica aqui, sem prestar conta para ninguém, tá? fechou porque fechou. Decidiu. Diz quem decide é a matriz nós não temos mais centro de decisão no país. Por isso, minha gente, não se iludam com isso de acordo do Mercosul com a União Europeia, porque isso, é, é, isso valeria se cada um dos países do Mercosul já estivessem integrados, como o projeto foi pensado, mas nem, nem o Mercosul funciona. Não ultrapassou a fase de, de, de união aduaneira, nem, nem, nem ultrapassou essa fase. Não é um mercado comum. É só analisar dizer, o Mercosul. É uma farsa. Então, uma, um acordo desse é transformar o país numa colônia da União Europeia. <risos> precisa ver se os Estados Unidos vai deixar, né? Porque aí, vamos lembrar que tem a doutrina Monroe, né? Aquele negócio de América para os americanos é América do Canadá até a Patagônia debaixo, na, na sombra do poder de Washington. É, então, precisa ver para que Estados Unidos está cercando o, o continente de bases militares? Deve ter uma razão para isso. Não seria razão para cercar o continente de bases militares um, um, um, um, um, um, um ponto da doutrina moral? É isso, gente. Vamos ficar de olho. Eu não tenho, é, como eu disse. Eu não tenho uma visão conspiratória da história, não. Eu conheço a história da conspiração, que é muito diferente. Toda a minha carreira de jornalista foi pesquisando né, as relações dos nossos povos, né, dos países da nossa América com os Estados Unidos. Já escrevi vários livros sobre isso e estou preparando mais um livro que é bem abrangente sobre como os Estados Unidos faz a dominação nos tempos atuais, né? através das novas tecnologias e, e tudo mais. É, fique de olho, gente, a questão é soberania, soberania.